olá, tudo bem? vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus o livro de Daniel, no capítulo 1 e o verso 8 resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se queridos, estamos falando de um homem que ficou firme em Deus não foi fácil tomar esta decisão, vamos lembrar um pouquinho este personagem nesta situação, Daniel foi levado cativo então para a Babilônia, e neste momento agora quando chegou ali, foi oferecido para ele comer então as iguarias do rei, a alimentação real, algo que não condizia com os seus princípios, com a sua educação, educação também espiritual, e agora que diz que ele resolveu, ele decidiu em seu coração, não se contaminar e ele não ficou quieto, ele pediu isso para o seu chefe, o chefe dos eunucos e nós sabemos, e a história confirma, que realmente isso foi concedido para ele e sabemos também o resultado não basta nós somente decidirmos fazer a vontade de Deus devemos fazer realmente, para fazermos aquilo que decidimos fazer em relação a coisas boas, em relação a coisas espirituais. Nós precisamos permanecer firmes constantemente. E para isso, precisamos de um poder divino, um poder sobrenatural. E é este poder, este Deus, que esteve presente com Daniel. E também está à tua disposição. Se eu e você nos apegarmos a Jesus, independente qual seja a situação, nós permaneceremos firmes constantemente. Que Deus te abençoe para que isso que aconteceu na vida de Daniel também possa acontecer na sua vida.